Pessoal, como prometido, é dívida. Então, nós estamos para pagar essa dívida. E este vídeo está imperdível, mantenha se ali. Como usar meio-fio, família que fizemos lá atrás, em um desses vídeos aqui no card. Apresentar assim, de forma didática, como podemos utilizar esse meio-fio. Hum. Em um ambiente já criado por nós, para tal, queridos. Aqui está o nosso ambiente, senhores. Sem muito, me, Esse é o ambiente que nós já criamos, onde vamos poder, fixar o meio fio que nós acabamos de criar neste tutorial. aqui o canal tem muitas novidades para quem tem objetivos claros e diretos de aprender Revit em 2023, esse é o canal certo para tal, nós aqui temos super aulas que vão te dar um grande impulso nessa super ferramenta que é o Revit. Senhores, eu já tenho aqui o meu ambiente criado, como eu já disse, e nesse ambiente então vamos fazer a fixação do meio fio e do rebaixo que nós já criamos como família. Então para Assim fazermos jus para darmos assim esse, esse grande passo, vamos aqui buscar o nosso meio fio e okay? vamos in, vamos inseri-lo dentro do nosso projeto. Vamos aqui substituir a versão existente porque eu já tinha, eu já tinha um projeto dentro do meu. Olha, já tinha um meio fio dentro do meu. Okay. Senhor, Agora senhor, vamos aqui em arquitetura e componentes e vamos inserir. Aqui está ele. Okay? aqui está ele. Vamos aqui inserir e ao fazermos a inserção, ele nos permite, lembram daquela opção lá no tutorial, de colocar na face, é isso mesmo, vamos colocar na face ou no ambiente de trabalho, também dá, a gente pode fazer as duas, as duas... aqui está, mas ao perceberem, né, olhem o que aconteceu aqui, ele fixou, porém fixou né, só uma parte. Já, yeah, só uma parte. Antes que de facto a gente continue, nós aqui criamos, criamos um corte no nível zero. Aqui está o corte e olha onde ele fixou. Okay? Podemos arrastá-lo e fixá-lo aqui nesse, nesse componente. E depois vamos arrastá-lo para este lado. Uh, vamos aqui fazer uns ajustes finos também com o asfalto. que está o nosso modelo, ele está abaixo. Está abaixo, ok? Nós precisamos que ele esteja nessa, nessa face aqui. Vamos lá. Uh, podemos fazer ela também no nível 0, no nível 1. Um. vamos mudar aqui. Muito bom. Aqui está a face. Essa face merece estar 200, tá bom? É isso mesmo, 200. Depois vamos movê -la. Ela está a mover com o elemento. Vou mover para esse lado. Também está a mover com o elemento. Porque nós colocamos na face, vocês lembram? Yeah. Podemos se mover até aqui E depois arrastar esse carinha para aqui Ela automaticamente faz a desconexão Já está livre Agora arrastamos para fixar aqui neste Aqui está Portanto, voltamos para o nível do chão Eu já disse a vocês que nós podemos manter em 500 ou 1000 Vamos deixar aqui 1000 Estamos a trabalhar em milímetros, está bom? Dentro desse template yeah. E depois disso, o outro passo vai ser Puxamos para aqui E depois de puxarmos, né? Conforme nós criamos lá no nosso nossa família, de... nós deixamos esses dois pontos, meio fio e rebaixo. Aqui podemos clicar em rebaixo. Ao clicarmos sobre rebaixo, ele vai nos dar essa configuração, do rebaixo. Vamos lá no 3D para olhar. Uh, deu aqui um bug, porque nós estamos a utilizar o dois. Quando utilizamos um, deselecionamos o outro, para não haver esse conflito que está a ver aqui. E automaticamente ele já ajustou. O outro ajuste que podemos fazer aqui também é do tamanho. Uh, vamos aqui puxar um tamanho de 4. 4000, beleza. Uh, ao puxarmos um tamanho de 4000 dá um bugzito aí também. Tudo, né? Podemos nós editar isso lá dentro do nosso modelo. Aqui o bugzinho que ele dá. Ao aumentarmos o tamanho, vamos aqui para uma vista de piso. Nós queremos uh, ter isso em 4cm. Tá? Hum. Vamos deixá-lo tal qual estava no original, que eram 12 e pouco. Porém, o que, é que podemos aqui fazer? O que podemos aqui fazer é reduzir esse cara até aqui, puxar o meio fio. Aliás, puxar esse, esse vazio aqui, depois ajustamos até aqui. Aqui está. Vamos olhar o 3D. É, beleza. Está lá. Está tá, tá perfeito. Está perfeito. Então, esse ajuste fino. Atenção, dizer que esse ajuste ele pode ser feito de forma direta né, no modelo e evitarmos esses, esses transtornos que aqui nos cria este modelo. Vamos aqui e vamos substituir o existente e voltamos né, em versão existente Voltamos para o nosso modelo. O outro passo importante para, fazermos, para darmos continuação é agora copiar várias vezes este carinha, até preencher a nossa superfície por completo, ok? Perfeito! Depois, o que que nós podemos fazer aqui? É ajustar, né? Se vocês perceberem, falta um ajuste fino aqui, tenho aqui os rebaixos e meio fio, yeah. agora vou fazer um ajuste, sim, vamos fazer um ajuste fino aqui, né? tá? Está minimamente alinhado com a entrada e deu aqui esse a mais, esse a mais vai aqui para trás, copiando, né? Piano, mais vezes que vai pronto. Vamos aqui, fixar pronto. Aqui está para darmos o fecho. Aqui faltou preencher, né? Aqui com o Align aqui na superfície, fixamos depois também com o Align aqui só para preencher esses vazios que ficam, né? Fixar. Normalmente aqui vai uma juntazinha. Seleciona e fixa. Beleza, isso tá lindo, lindo. Então, para fecharmos, vamos fazer o rebaixo no pavimento. Clicamos sobre este pavimento. O que vamos fazer? Vamos aqui criar linhas de divisores. Uh, viemos para aqui, criamos o primeiro ponto, né? Aqui bem nesse ponto e arrastamos, tá bem? E depois criamos esse segundo ponto e arrastamos, muito bom. Depois, aqui temos, vamos criar um aqui, tá? depois esse segundo e arrastamos, vamos aqui e arrastamos. Vamos para a vista 3D. Agora, aqui na vista 3D é muito simples, vemos aqui modificar sub-elementos, clicamos aqui, simplesmente arrastamos até aqui. Prático, né? Simples e simples. Em uh, porém, porém podemos, né? podemos também aqui criar uma linha divisória que sai daqui, 3D, pegamos aqui nesses pontos, em sub-elementos e arrastamos esses pontos. Pegamos nos pontos e perfeito viemos para aqui e perfeito, aqui está o nosso meio fio, tutorial prático, tutorial direto, sem rodeios acreditamos que se este tutorial te ajudou, deixa o teu like, vamos ter muita vida no curso do ano, por isso conectado se ainda não é inscrito, se inscreva já para receber notificações de outros vídeos que vamos vindo a postar no percurso. E desde já agradecer a você que se manteve até o fecho do vídeo. Estou muito grato pela tua presença neste percurso do vídeo. Aquele abraço grande e até o próximo vídeo. Adriano Pascoal. Bye, bye.